Vinheta de abertura, TV Minicom. O Banco Apresentadora, Central regulamentou serviços de transferências, compras e pagamentos pelo celular. Agora, a expectativa é de que esse mercado possa se expandir. Confira na reportagem de Daniela Proença. Um novo perfil de cliente. Em vez de carteira da mão, apenas um celular. O Banco Central acaba de regulamentar o novo serviço de pagamentos móveis. Foram estabelecidos parâmetros para que as empresas mantenham capital mínimo e garantam a segurança das transações. Os pagamentos móveis funcionam assim. Para fazer uma transferência, basta mandar uma mensagem de celular, por exemplo. Não precisa ter um smartphone. Pelo telefone móvel, também vai ser possível pagar uma conta ou comprar algum produto. Para ter acesso ao serviço, o cliente não precisa ter conta no banco. Basta reservar um saldo com a operadora de telefonia. Além das mensagens no celular, os pagamentos também podem ser feitos por um sistema parecido com o pré-pago, com uma recarga de valor. Outra forma possível é por meio de uma máquina que leia o código do celular. O que o governo quer é que o serviço não fique limitado no mercado. A ideia é que as operadoras possam permitir que clientes de diferentes instituições financeiras façam os pagamentos móveis. As empresas têm um prazo de 180 dias para se adaptar às regras do Banco Central. Vinheta de encerramento TV MNICOM.